juízes e desembargadores estiveram juntos na primeira semana jurídica de 2018 na oportunidade eles trocaram experiências e aprimoraram o conhecimento a abertura ficou marcada por apresentação teatral com o grupo cena Todo dia ela faz tudo igual, e às seis horas da manhã e sorriu, um portual, e me com a boca de Durante toda a semana diferentes temas foram abordados, inclusive sobre as mudanças trazidas com a reforma trabalhista e o papel do magistrado na sociedade. Nós achamos que o assunto mais importante é, no campo do processo do trabalho é realmente discutir o quanto a reforma trabalhista impacta nos processos que estão em andamento. O grande problema é se a gente pode realmente aplicar tudo o que a reforma trabalhista trouxe para os processos velhos. Aí eu me refiro a mais de 30 itens, porque as pessoas comentam em geral os mais famosos, mas existem questões sobre é, depósito recursal, recurso de revista que mudou bastante o processamento do recurso para Brasília, as questões de prescrição, se retroagem ou não, a contagem de prazo, o que tem saído nos jornais, que é sobre honorários, empregados que estão sendo condenados a pagar o advogado do patrão, as questões das custas. Então, a reforma ela propõe uma mudança tão grande que pode ser que a gente tenha que concluir que ela não se aplica para os processos em vigor. Contextualizar os desafios da atividade jurisdicional nesse novo contexto e... Trazer o perfil de personagens importantes, o Supremo Tribunal Federal, os juízes e o judiciário. E por fim mostrar como vão trabalhar as cortes superiores, ou seja, no universo jurídico dos precedentes e de mudança de papel dos tribunais superiores, como isso vai funcionar e como isso pode afetar a sociedade como um todo. Paralelo à semana jurídica, foi realizada a primeira semana de desenvolvimento gerencial, que é um evento voltado aos servidores gestores da área judicial e administrativa. um momento de aprimoramento, de crescimento pessoal, de crescimento profissional, onde, se, onde buscamos é, aprofundar o conhecimento jurídico na, na nossa área, né, a fim de aprimorarmos cada vez mais a prestação jurisdicional e o trabalho que é desenvolvido na secretaria e na semana gerencial o a gente não pode esquecer também do lado humano não é onde os líderes eles é, a semana gerencial promove essa reflexão ah, para que a gente possa melhorar cada vez mais o relacionamento interpessoal é, deixar o ambiente de trabalho cada vez mais harmonioso melhor compreendendo as dificuldades e os limites de cada um e explorar os potenciais não Nesta edição, o TRT promoveu um encontro com magistrados aposentados, uma forma também de reconhecer a contribuição de cada um para a Justiça Trabalhista. Nós temos que lembrar que em 25 anos nós já temos um razoável número de aposentados. Então era necessário, era útil, era prudente que se, se lembrasse dessas pessoas que passaram por aqui e que ajudaram, ajudaram, contribuíram para... A formação, a edificação e a construção e a realização desse sonho de um tribunal no Mato Grosso. A semana jurídica ocorre duas vezes ao ano e é realizada pela Escola Judicial do TRT de Mato Grosso. Uma escola não tem por função reproduzir tão somente conhecimento. ela tem que formar, tem que dar um lado humanístico, enfim, toda uma estrutura para os juízes e os servidores na semana deles também, para poder melhorar. É, a prestação jurisdicional no âmbito do 23o região.